Cachilho, então fala pra gente um pouquinho da preparação, né, de como foi né, manter a cabeça no lugar aí para tentar buscar uma, uma virada histórica, né, um jogo difícil contra o Atlético no próximo domingo. A preparação foi boa, até fiquei surpreso, porque da maneira como foi o placar, saber da dificuldade que é reverter lá e os atletas entenderam bem a, o que a gente precisa fazer, qual é a responsabilidade num jogo desse... Fizemos uma boa semana é, Todos sabem da dificuldade Mas também todos sabem que nós temos condições de, de ir até Curitiba E ganhar o jogo Então acho que esse é o, é o Principal ponto da nossa equipe O equilíbrio que os, os jogadores têm A parte mental também É muito boa, então estão todos focados Todos sabem da responsabilidade Da dificuldade E também sabem que nós temos condições De, de reverter esse placar em relação aos atletas Bruno e Denoni já não jogaram anteriormente, Marcos Vinícius está suspenso, né? É, como trabalhar os atletas que forem entrar, que forem ter essa oportunidade aí é, para esse jogo tão importante? Olha, os jogadores que, que vão entrar para suprir a, a ausência do, do Bruno e do e do João estão focados, estão é, empenhados, todos estavam esperando uma oportunidade para jogar e aí a oportunidade vem dessa forma numa semifinal contra o um Atlético eu acho que não existe motivação maior que o próprio jogo e eles estão focados estão treinando é, são jogadores à altura também eu sempre falo do nosso elenco a força do nosso elenco e mais uma vez a gente vai para Curitiba é, mostrar a força do nosso elenco só para a gente fechar Maringá tivemos muitas oportunidades que não conseguiram ser revertidas em gols né é, o que mudar isso em Curitiba agora, jogando na arena algo um pouco parecido com o que aconteceu também na primeira fase sim, criamos erramos agora nós temos que estar com a concentração mais elevada que o normal para que quando surgir as oportunidades a gente é, fazer, transformá-las em gol estamos treinando essa questão também, não, não acredito que seja muita parte de treinamento mas estamos fazendo também até para desencargo de consciência, para que quando as oportunidades surgirem, a gente está preparado e fazer. Mas acho que a concentração é que vai fazer a diferença, tanto para a gente fazer o que a